Oi, chuchuzinhos! Eu sou o Miguel Silva de Oliveira. E esse é o canal do Miguel 208. Meu nome é Miguel, porque meu nome é de um anjo, né? E 208 é o número do meu apartamento. Pai, sabe quantos dislikes tem em alguns vídeos meus? Ah. Assim? Ah. Mas só que tem muito mais like assim do que assim. Aqui eu vou postar vídeos toda semana Falando de assuntos e histórias que acontecem na minha vida Eu espero que gostem e curtam nossos vídeos para ajudar a gente a continuar produzindo O mais importante é não deixar de se inscrever no canal E marcar esse sininho aqui que tá aparecendo no lado de se inscrever Fiquem bem e beijos no coração Tchau